No nosso primeiro vídeo, enquanto um homem trafegava por uma estrada em Hampshire, na Inglaterra, ele se deparou com uma estranha criatura saltando nas margens, próximo ao milharal. Roughly resemble a corte da mitologia tai, chamada de Gongoi. Na Thailand, o Gongoi é uma escritor mitológico de um garoto vivendo no forest. Parece o local é conhecido pela grande incidência de produção de agroglifos, Figuras desenhadas em plantações que seriam de autoria de seres extraterrestres. Spooky footage of a single-legged creature captured in Thailand has been seen more than 5 million times recently. Spooky footage of a o que seria esta coisa que não para de pular? Seria um alienígena produtor de agroglifo? Deixe a sua opinião nos comentários. O caso que se segue foi registrado na floresta de Baikal, na Rússia. Um local também bastante conhecido pelos avistamentos de OVNIs. Mas dessa vez não foi bem isso que foi registrado no local. Um velho e veterano morador da floresta saiu de casa no inverno em busca de lenha para aquecer sua lareira. Foi quando no trajeto ele bateu de frente com uma estranha criatura humanoide. Mesmo em estado de pânico, decidiu filmar mas logo parou a gravação e desmaiou. Ele contou que mais tarde amanheceu em sua casa todo coberto e deitado em frente à lareira e com o celular no bolso com essas imagens. Muitos duvidam de sua história, mas as imagens estão aí e cabe a você decidir se acredita ou não acredita. Agora um vídeo registrado por um americano em um campo isolado no Canadá. Lá estava ele, dando um passeio, quando teve a impressão de ter visto um estranho ser caminhando pela floresta. Prepare o coração, pois as imagens são fortes. E ruídos monstruosos ecoando pela mata what the hell Foi quando de repente, lá no fundo, surgiu um estranho vulto negro enorme, muito magro, andando de quatro pelo matagal. Na sua opinião, o que seria esta coisa? No vídeo a seguir, veremos o que acontece com muitas pessoas que dormem de frente para as janelas que dão para algum matagal. Lá estava o jovem dormindo em paz. Mais tarde, ele se levanta para ir ao banheiro. Foi quando, de repente, algo surgiu na janela. E alguma coisa branca e muito pálida. O que seria este ser o observando? Seria um fantasma que se encontra perdido na floresta e está ali em busca de alguém que o ajude a partir em paz para o inferno? Seria algum morto vivo? Um ET? Ou quem sabe um chupacabra? Deixe a sua opinião nos comentários, mas uma coisa é certa. Eu no lugar dele, já teria ido dormir no quarto dos pais junto com eles na cama há muito tempo. O nosso próximo vídeo é o registro da história de um grupo de amigos que estava comemorando o final do colegiado em uma casa isolada no meio de uma floresta na Dakota do Norte. De antemão, já lhe digo que ninguém sobreviveu. Oh! Put more stuff on the fire, because this looks really me. good. Oh, wait, what? Wait, what? <laughs> I put on that long. Wouldn't it be nice to have some insight oh, yeah, in your here? You could be nice. I left, a, fire the fire Oh, oh my. What? Did you hear something? What? What? Alright. Um, it hasn't even been ten minutes bro. Devin? In row. No. Um, Can a couple of people just come with me just to make sure we're good? My <laughs> camera. <laughs> <laughs> <laughs> Alexis. No, but Devin Alexis. Alexis. Shit. Oh, Alexis? How is that? Can't see it very well. Yeah. That's okay. Shit. Alexis? Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Okay, be careful. Oh, God. Oh, God. Oh God. Okay. Okay. stop. stuck. It's stuck. Okay. It's oh, the power <laughs> <Holy laughs> Apenas a câmera foi encontrada com essas imagens e até hoje não se tem notícia dos corpos das vítimas desta misteriosa criatura que até os cientistas e os investigadores do paranormal desconhecem. É. É, é. É. Repare que a criatura possui várias pernas, ou talvez, várias patas. Na sua opinião, o que seria esta coisa que atacou este grupo de amigos? Agora um som aterrador ecoando pela mata. We're here in camp. Do you hear that? Parece que há algum animal ou alguma criatura muito faminta uivando enlouquecidamente. Você teria a coragem de se dirigir ao interior da floresta para ver se há algum animal precisando de ajuda? We're here in camp. You hear that? Stan Romanek, nascido em 1 de dezembro de 1962, é um autor americano que proclama ter sido abduzido por alienígenas. Ele foi o tema do documentário extraordinário "A História de Romanek". Suas alegações incluem ser abduzido por alienígenas pelo implante extraterrestre inserido em seu corpo e ter experimentado comunicações telepáticas com alienígenas. Dentro do acervo de suas supostas provas da existência de extraterrestres, está este vídeo. Ele afirma ter filmado um alienígena na janela de sua casa, para as características parece um alienígena da raça Grey. Se você gostou deste compilado já vai deixando seu like e se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todas as nossas novidades.